quebrar, segundo os testes. Sim, Agora, demonstrado experimentalmente. Agora, alterar, manipular o voto, alterar o resultado de uma eleição através da urna. Exato. Então, ah, nós encontramos as condições que permitem a gente, tanto interno quanto externo, Hã? manipular o software ah, que é executado na, nas urnas eletrônicas. Não necessariamente com intervenção, uma intervenção manual em cada sistema, o... mas em alguns pontos, às vezes, que distribuem o software para várias urnas. Para quem mais leigo como eu, o que é um agente interno o que o é um agente interno? Um agente interno é alguém que trabalha na Justiça Eleitoral, né? então ele tem certo uhum. certa prerrogativa, certo privilégio um, de acesso ao que, sistema que, que, que seria no caso um infiltrado de um partido, poderia ser sim, um ou ag... do governo ou de outro partido que um agente malicioso, um agente, malicioso, e um um agente tem acesso malicioso privilegiado, por exemplo. E o externo? O externo seria alguém que é, às vezes ele pode ter sido um ex-programador, um ex-funcionário uhum. da Justiça Eleitoral. Mas ele é financiado por um partido político e não está dentro da justiça eleitoral. Ele é da máquina de. de, de ou do governo, ou de, ou de, ou de outro partido. Ou não, é não é do é um TSI. Assim, é um autônomo, é, de, é um autônomo. Alguém agente. que pode ser pago para fraudar uma eleição.